Hey Strabberries, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui para fazer um vídeo de especial 30 inscritos Que a gente conseguiu 30 inscritos Muito obrigada a todos que se inscreveram Muito obrigada mesmo gente E a próxima meta vai ser 50 inscritos Então bora bater Eu sei que vocês conseguem, é rapidinho Bom, então se inscrevam aí, compartilham com Todos os seus amigos, seus parentes, com todo mundo que você puder. E é isso, gente. Deixe seu like. Ah, e agora eu vou fazer uma mini historinha de como começou tudo. Como começou o canal. Então assistam aí. Ah, eu tô pensando... É... Eu tô meio entediada de ro jogar Roblox sozinha. E os meus amigos, todos eles estão offline. Como é que eu vou fazer isso, então? Ahn... Uh, Será que era legal se eu criasse um canal no YouTube? Eu vou lá perguntar pra minha mãe. Ô mamãe, você deixa eu criar um canal no YouTube? Filha, eu deixo sim, mas... Cuidado com que... Porque existem muitas pessoas más no YouTube que se chamam haters. E cuidado com elas, tá bom? Porque podem fazer, um... fazer mal a você. Tá bom, é porque eu já tô com tudo pronto. É... Eu já Você comprou um, um fone de ouvido pra mim Pra eu começar a fazer meus vídeos E eu já tenho o gravador E já tenho o Roblox instalado E já posso começar a gravar Então eu vou lá gravar, tá? Tchau, mamãe Ah, então eu vou lá começar os meus vídeos Eu tô muito animada Eu vou ver se no meu computador dá certo É porque ele é meio velho Mas ele até que funciona Então eu vou testar pra ver se dá certo ah, então já comecei aqui a fazer. Uh, peraí. Ainda nem tenho certeza como é que vai ser minha fala. Aí ah, eu vou pensar ainda. Ô, oh, Rafa! Vai tomar banho! Ah, tá bom, mãe, já tô indo. Eu vou tomar banho e no banho eu decido a minha fala. Aí ah, eu vou pensar bastante. Ai, ah, eu tô pensando aqui as falas. E eu tava pensando, tem um monte de youtuber que fala Oi, oi gente, então eu não vou querer copiar, eu vou querer uma fala bem diferente E já que eu adoro morango e é minha fruta favorita E minhas roupas favoritas são de moranguinhos Então eu vou falar alguma coisa relacionada com morangos Em inglês, porque eu adoro inglês Deixa eu tentar juntar eu tenho uma conta que se chama Hey Strawberry Rafaela Na verdade eu criei agora Então vai ser assim Hey strawberries Isso, assim tá bem legal Tá, então já terminei meu banho e Já sei que fala que eu vou começar Tô muito ansiosa Ai, já coloquei meu pijaminha Agora eu vou jantar para, é, eu começar a gravar os vídeos. Ai papai, enquanto a mamãe cozinha, é, eu posso conversar com, um pouco com você? Pode sim filho, o que foi? É que eu falei pra mamãe que eu ia criar um canal no YouTube, e aí ela deixou, só que assim, é... Eu tava pensando quando eu ficar mais famosa, se eu conseguir, eu posso começar a fazer live e um monte de vídeo legal. E eu vou receber um monte de like. É isso aí, filha, é uma boa ideia. Eba! Então vamos jantar. Papai e mamãe, eu só tenho a agradecer pelo apoio que vocês me deram, tá? Ai, ah, então aqui tô escovando meus dentes. Ai, ah, é prontinho, já estão. Bem escovados. Bom, agora eu vou lá gravar o meu primeiro vídeo. Tô muito ansiosa. Hum. Aqui. Vou começar. Ai. Tá. Deixa eu colocar aqui no Roblox. Quanta coisa. Pronto. Achei. Já fiz o login. Prontinho, agora, o meu primeiro vídeo, ai, o que que pode ser? Hum, eu não sei, será que eu, é eu me apresentando? Ah, pode ser. Então, eu vou começar. 3, 2, 1 e... Hey, Strabberries, tudo bem com vocês? Hoje estou aqui para apresentar aí Ai, prontinho, o meu primeiro vídeo foi me apresentando no Roblox. Eu espero que as pessoas gostem. Ai, ai, já que hoje é sábado, tem o meu programa favorito. E eu vou assistir lá. Depois de um tempo. Ai, eu vou lá ver, agora que está no intervalo, eu vou lá ver se já estou com bastante inscritos e se gostaram do meu vídeo. Ai, deixa eu ver aqui, eu espero que sim. É só para eu dar minha conferida mesmo, porque eu quero deixar uma meta. Deixa eu ver aqui. Nossa, as pessoas viram, elas gostaram. Quantas visualizações. E cada vez que eu vou atualizar a página, ele atualiza de quantos, quantos likes e visualizações eu tô. Então eu vou deixar uma meta de likes aqui na discussão. Tchic, tchic, tchic, tchic, tchic. Pronto, a meta é de 15 likes. Eu sei que vocês conseguem, já começaram bem. Já tô com 20 inscritos, que legal. Eu tô crescendo, hein. Ai, ai, mas agora eu já tô com sono e tá na hora de dormir. Ah, que soninho. Ai, ah, agora que já amanheceu e já fiz tudo, já tomei meu café da manhã. Tava tudo uma delícia, já escovei meus dentinhos. Agora eu vou gravar um vídeo com as minhas amigas. Já tô ligando pra elas e agora eu vou gravar. Ah, já gravei meu segundo vídeo. E agora eu comecei a fazer uma série de dancinhas do TikTok no Roblox. No jogo do Roblox, que é muito legal. Bom, então agora eu acho que eu vou brincar lá no parquinho. Opa, mas eu vou me trocar, né? Então, prontinho. Agora sim, eu já tô pronta para brincar com as minhas amigas lá no parquinho. Ai, ai. Ô mãe, ô pai, eu vou lá brincar com as minhas amigas, tá? Lá no parquinho. Tchau. Amiga, você sabia que eu criei um canal no YouTube? Que legal! Parabéns! Eu vou se inscrever. Como é o nome? Ah, é hey Rafaela. Que legal, amiga. Ah, então, é, o meu pai falou que agora você vai ter que ir embora daqui, porque meu pai tá avisando que a sua mãe tá me ligando aqui, que, é, que ela tá falando que você vai ter que ir embora por causa do horário, tá? Voltando para casa, continuei crescendo no YouTube até agora que chegamos aos 30 inscritos. Strawberries, essa foi a história. Eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada a todos que se inscreveram. Se inscrevam aí, por favor, para a gente bater a meta de 30 inscritos. Tchau! Tchau, gente!